Se inscrevendo, ativa as notificações e deixa só like a gente vai ajudar a, galera a chegar aos 400 inscritos, beleza? Bom, galera, hoje eu não estou sozinho aqui, galera. Eu, eu já estou com o Lamin. Fala aí, galera. E hoje eu estou com, com o Henrique Underline, eu acho, né? Eu acho que é Henrique não. É, só que ele não tem microfone. Ele não tem microfone, galera. Então, me desculpa, é, né? Eu estou gravando um beijão pra você galera. Já. Galera, eu, galera, para eu, para eu para me esqueci de mudar a textura, então me desculpa, é. Bora ruxar, né? Bora ruxar. Bora, bora ruxar. E eu e o Zenrique ontem, Galera, oi. Oh, e... Desculpa, oh, galera, oh. se a qualidade do vídeo galera, TV é muito ruim, galera. Porque eu tô gravando na interface pequena do Minecraft. Só para ver se... aumenta a linha do FPS. Porque a tá internet não tem como gravar, não, velho. Oh, é, e amanhã vai ter um vídeo com o Paulo no meu canal, viu? Então, galera, passar no canal, na amigo, galera, tá perdendo inscrito, aumenta isso, aqui, tá isso Ele já, ah. já levou uns 30 minutos com o paulo aqui, ele caiu. Galera, me, des me desculpa pela falta de vídeo aí porque já faz uma semana que eu não posto vídeo nesse canal, né? O Zé Henrique, vai pegando Esmeralda Vamos. mãe, que eu desculpa, o eu... o Lu... O Lu... galera o... Galera, o... o Luiz Henrique não tem microfone, né, então Luiz Henrique Luiz Henrique o Meu nome é também pra... é Henrique, meu nome é Paulo Luiz é Henrique. Henrique, qualquer coisa, né, Zé que ah, né? Butov, chama ele de Kik Butovski. Vai zebrando, é, galera. Vai ter um vídeo no meu canal ali. Amanhã vai ter um vídeo no meu canal com ele. Aí vai gravar nossas duas visões, beleza? Ô, oh, tá. Ô oh, né, tá, tá ó. de boa aí, a oh, Luiz Henrique? Eita, porra, vou correr daqui, ó. Aqui em cima, aqui em cima, em cima, corre. aqui em cima. Vai, vai, Eu tô aqui em cima. cima aqui, aqui, aqui. Ô, oh, oh, é Luiz Henrique do protege, não. Oh, o Luiz Henrique não vai não. mais, ô, Luiz Henrique. Botou, pode achar que eu boto. laranja de hack, o laranja... Manda um salve pro Luiz Manda um salve aí pro Luiz Henrique. anda pelo barra party aí. Manda o aí, qualquer que tiver, galera. Galera, me diz que eu tiver com o console do mouse muito grande aí. Cadê, cadê? É, é galera, porque aqui no Red, no, no Red Sky não no o, o, o, a, que a morte que, de quem foi bandido, no Amor, não há oh, não. Ô, você não sabe onde tá o vermelho? O vermelho só deve tá não, mãe. só tô gravar uma vez essa partida, uh, porque meu editor tá meio ruim, ou minha internet tá meio ruim, né? Porque... <risos> é top, vamos um, ver, a pessoa gravar um negócio com... Um, uh, internet, tá gravando a na conta de FPS, uh. pão. Uh. poder falar uh. aí no vídeo. Sério, galera, eu só, quero FPS, que eu, que eu, eu só quero que o vinho fique muito grande, né, por causa que... O carro que me deve estar muito ruim, galera, então... E meu PC demora é claro, pra caralho. Eu tô eu tô rodando a agora a 300 FPS. É claro, né, galera, o cara tem um PC game pra comparar pelo o meu, velho, tu tá de sacanagem. E também eu tô com... Ah, quando eu começo a gravar, galera, eu... eu... Muitas pessoas me perguntam quantos FPS eu gravo. Grava 200. Não, ao gravar 100, é, é FPS. Algumas vezes eu vejo, tô rodando uns 40 FPS, algumas vezes. Tem então, vezes, né? É, é, galera galera. Galera. Galera. Galera. Eu jogando sem gravar, galera, eu gravo a uns... Outro, eu jogo a 100 FPS, 60, 70. Aí quando eu começo a gravar, eu rodo a 25 FPS. Por causa do quê? O fraps, é uma bosta. Tô avisando que e até percebeu o baixo Preps. O oh, galera, bota aqui, ó. Oh! oh cadê o cadê o. Tô rodeando aqui inteiro, não nosso vermelho. Nossa, tô com três de máquina olha! Ó, vai ter que ter que culpar a espada pelo menos, velho. Ó, oh, cadê o Luiz Henrique? Oh. Hum. oh! Oh, cadê o Kikovski? Ah, é. Só hum. falta um que, Luiz Henrique? Só falta um, um diamante ou um Eu tô com uma. Ai, caralho, Oi, eu tô oh. com... Oh, pera aí, ó, que botou? Ai, dá medo pra outra pessoa, velho Oxi! tá louco, véi. Ó, tem um cara. cara. Tá loucão, um cara. Aí, ah, então, oh, bora ruxar relação. nós tudinho, bora ruxar nós aqui, tudinho. Ó, bem, aqui, ó, aqui, já tá nós três aqui, ó, bora ruxar, bora ruxar. Tô ruxando já. Bora ruxar. Aí, galera, vai até botar no Ó, vem aqui. Se canal do Paulo pra chegar aos, para o Paulo chegar aos 400 inscritos, beleza, galera? É. Na, vai, Paulo, na, vai, ve Paulo. na verdade, eu já tinha chegado os 400 inscritos, né? Ai! vai corre, corre, corre, gente! Nossa, morre, morre, morre, galera, morre. o cara foi armadão, mardão pra mim, véi! Vocês dois morreu Calma, oh, pergunta pro saco, não acho que é. o oh, que esse cabelo tá falando ver, mais, Tá atrapalhando. Meu irmão tá perguntando onde você é, Paulo. Hã? Meu irmão tá perguntando onde você é. É... da Paraíba? Ô, oh, ô, oh, quer falar minha louca do ação pra que aí, meu? Oxê, tô grave. Os caras vermelhos... Oh, ô, bora buscar os caras aí, é irmão de boa. Vai, tá Ô, <risos> o cara tá com a perinha. O cara tá com a perinha do capeta. O frato voltou a vida. Se alguns da galera eu tá aqui Que errada é um zé e O frato bom, bom, bom, bom, galera. Esse, esse vermelho tá top, velho. Que é viu, Mario? Mas nós, não, nós deve ser muito rico, tá? Mano, quase que eu desconectei do servidor. Velho, tão sorte que eu tô com o um Laby mod Aí tem que, que, que, que confirmar Dá o um Dima Só tem um Dima Ó, oh, o Lamin caiu, foi? e galera, acho que o Lamin caiu aí não, caiu não Ah, não, o cara tá calado com O cara fica calado, a pessoa pensa que o cabo caiu, o quê? O cara não fala nem um Galera, se, se você quer que eu traga mais gente aqui no canal, galera Tipo o Lamin, o Max, o, o Paranauê Quem diz aí? Oh velho, tô ficando putas com as coisas vermelhas tô dando um rage no vídeo, to se olhar no que aqui Oh galera, vamos parar de brincar galera, bora vim falar com nesse... esse Que esse cara tá deixando meu vídeo grande tá Meu... tá deixando, se inscrever muito bem Deixando... Meu... Vídeo grande... <susurra> Ô, o tá deixando uma grande, vai acabar eu Morri logo hein. meio É galera, o Max tá meio caladinho né Ficou calado Ficou caladinho Max ficou caladinho Ó, oh, bora ruxar no Vermelho As-3, velho, deixa, deixa uma de... Dima, só bora ruxar. Galera, me desculpa se a voz não me minha estiver é cortando aí, hum. só falta Ei, galera, ei, só faltava essa se não estivesse gravando a voz. tu tava de sacanagem, né? Ó, oh, o Vermelho tá com a peninha. O verde também tá subindo. Quebra aí pau, quebra aí GG galera, GG galera, o carro se matou galera então galera, se você gostou do vídeo, o seu like, se inscreva no canal, ative, ative, ative as notificações, valeu falou, foi um basta o vídeos passa o canal do ano então full